Nopa, então, como poucas pessoas daqui devem saber, eu vou lançar minha teoria Concorde, depois a teoria Flip. Só que o vídeo em que eu divulgava a teoria Concorde simplesmente flopou. Então o objetivo desse vídeo que tá começando agora é divulgar a teoria Concorde. Mas como eu já fiz isso, eu também vou explicar um pouquinho sobre como vai ser. A Teoria Flippy conta a história de um Esquilo Azul e um Esquilo Vermelho, que por acaso era um pai e filho, mas se tornaram inimigos após diversas traições. O Esquilo Azul, que é o principal da história, se chamava Flippy, e traiu seu mundo natal para salvá-lo. E traindo seu mundo natal, em outro mundo, conheceu um ser chamado Concorde. É exatamente dele que eu vou falar na Teoria Concorde. Concorde é um Esquilo Vermelho assim como Garnock é o Chulazi. Você quem sabe como falar. Seu diferencial é no formato das marcas de seu corpo e na tonalidade de vermelho de seus pelos, que são forte vermelho vinho. Diferente de Shulazi, que é Vermelho Brilhante. Mas ele não é do mal como Shulazi, pelo contrário. tal inocência de Concorde foi o que fez ele ser manipulado por Shulazi. Mas isso foi mais elaborado na teoria Fripe. Então a teoria Concorde vai tratar Frippi e Shulazi como personagens secundários. Assim como na teoria Frippi, Concorde foi tratado como um personagem secundário. A teoria Concorde ainda não foi totalmente decidida. No vídeo do anúncio, eu disse que ia ser em episódios, mas depois pensei em fazer tudo em um vídeo só. Mas como é algo especial, eu gostaria de deixar vocês curiosos. E por ser uma teoria, eu gostaria que teorizassem o que ia acontecer com, com o Concorde e tal. Então eu ainda não decidi um formato específico pra isso, mas a história em si eu já tô criando. Então foi isso. O vídeo foi bem curtinho, eu acredito, e eu, só pra realmente dar uma divulgada e atualizada na teoria Concorde pra vocês. Abraços!